O de solo tem mais de 5 a 7 bilhões de organismos. Ele fala, você precisa de sensibilidade para escutar. A terra fala, as culturas tribais na Índia, na África, nas Américas, tudo o que fazem é escutar a terra. As sociedades modernas estão passando por deficiências psicológicas. Principalmente por causa da deficiência de nutrientes no solo. Boa tarde estávamos tendo uma conversa. E eu sei que plantas e animais são seres vivos. Mas eu estou confusa. O solo é uma coisa viva? Ahn... Uh, bem, qual é o seu nome? Nome? Nome? Rishika. Nishika. Rishika. Nishika. Nishika. Nishika, é muito óbvio que estamos vivendo, estamos vivos. Os pássaros e os animais que se movem estão vivos. Mas, infelizmente, levou muito tempo para que grande parte da população humana percebesse que as plantas estão vivas. As pessoas sempre argumentaram que as plantas não eram vivas. Eram apenas plantas. Simplesmente porque elas não andam por aí. Elas estão em um lugar, então achamos que elas não estão vivas. E quando você as corta, o sangue não é vermelho. Há um tipo próprio de sangue, mas não é vermelho. Porque... Veja, a forma humana de olhar para a vida tem sido assim. Mesmo entre os seres humanos que não se parecem conosco. De uma cor diferente, de uma raça diferente ou de um tipo diferente. As pessoas não os tratam como seres humanos, nem mesmo como vida. Olá, você ouviu falar de escravidão, você ouviu falar de genocídios no mundo, todas essas coisas terríveis. Tudo isso é, não pense que está acontecendo porque alguém tem alguma má intenção. Isso é tudo o que é. Quando sua capacidade de perceber e experienciar é muito limitada, é assim que você responde à vida. Agora, você não se parece comigo, então eu acho que você não é uma vida. Então, os seres humanos, pelo menos agora, no mundo, talvez não estejam na mente de todos, mas em grande parte, começaram a aceitar uns aos outros como seres humanos, independentemente da cor, raça, tamanho, forma, o que quer que sejam. Animais... Nós estamos começando a reconhecê-los como vida, mas ainda quero que você saiba, todos os dias, mais de 200 milhões de animais são abatidos. Obviamente não achamos que eles são tanto uma vida quanto nós, não é? Olá? Se nós os reconhecermos como uma vida tanto quanto nós, podemos ter que matar algo para comer, mas 200 milhões de animais por dia Definitivamente não é necessário. Todo mundo sabe que é muito mais do que qualquer ser humano pode comer. Mas ainda assim estamos fazendo isso. Então, a destruição arbitrária de florestas e terras aconteceu. Mas agora que trouxemos isso para algum controle, e as pessoas estão começando a entender que há é árvores e plantas, vida vegetal também é vida. Agora estamos chegando ao solo. Veja, o que você acha que é solo como material, se você pegar na mão um punhado de solo, tem mais de 5 ou 7 bilhões de organismos. Qualquer coisa entre 50 a 75 mil espécies. Mais de mil, sabe? Fungos e coisas assim. Existe. É muita vida. Então, só porque eles são micro-organismos eles se tornam vivos? Então, como nós nos tornamos vivos? Mais de 60% deste corpo é micro-organismos. E é assim que estamos vivos. Então, se isso contém tantos micro-organismos e células e nós estamos vivos, se aquilo tem a mesma coisa, por que não estaria vivo? Simplesmente porque ele só fica ali. Ele não se levanta e dança como você. Olá? Não é? Esse é o único problema, ele não fala. Mas ele está falando. Você precisa de sensibilidade para escutar. As árvores estão falando sua própria língua. Você precisa escutar para saber disso. Caso contrário, somente alguém que grita no seu ouvido, só ele está falando. As outras vidas não estão falando? Não, cada vida está falando a sua própria maneira. Elas não estão dizendo coisas desnecessárias com os seres humanos. Elas estão apenas dizendo o que é necessário para elas. A Terra fala. Um grande número de culturas no mundo tanto na Índia, culturas tribais na Índia, na África, nas Américas. Existem muitas, muitas pessoas, tudo o que fazem é escutar a Terra. Apenas escutam a Terra. Se a Terra não estivesse viva, se o solo não estivesse vivo, como produziria tanta vida? Então, as pessoas sempre entenderam o solo como um monte de elementos químicos. Okay. Agora mesmo, a agricultura moderna se tornou assim. Você joga nitrogênio, você joga fósforo, você joga isso, isso, isso, e tudo virá. Agora, o solo, o que está sob seus pés, a área em que você está sentado, ok? Isso é concreto, ou o que quer que seja. A área em que você está sentada, apenas esse metro quadrado de terra, tem mais vida abaixo disso do que todos os seres humanos que já apareceram neste planeta. Todos os seres humanos, por eras, que viveram aqui, seja qual for o número, e o número de vida, micro-organismos que estão sob você, é muito maior. Ele está falando? Definitivamente está. Está falando sua própria língua. Hoje, por exemplo, esse vírus, está aí, certo? Vírus do Covid. Veja, eu não posso ver todos os seus rostos bonitos, está tudo coberto com essas máscaras. A máscara também é bonita, é rosa, é bonita. Mas, tudo isso está acontecendo. Hoje, os melhores médicos do mundo estão dizendo isso claramente. E qualquer simples médico que tenha alguma compreensão básica da medicina, eles conhecem infecções respiratórias superiores, ou a pessoa se torna muito mais suscetível a isso. Se você não tem vitamina C, cálcio, B6, B12, vitamina A, vitamina E, cobre, magnésio, ferro, se você, se você tem deficiência disso, você fica muito mais suscetível a qualquer infecção respiratória. Isso é algo que até um simples médico iniciante sabe. Bem, hoje, a maioria de nossas doenças fisiológicas e psicológicas, pode ser que alguém nem pense em como as doenças psicológicas e o solo estão conectados. Existe muito estudo, atualmente, para mostrar como as sociedades modernas estão passando por deficiências e problemas psicológicos, principalmente por causa da deficiência de nutrientes no solo. Ele está vivo, somente porque está vivo ele sustenta esta vida. Se você não o mantiver vivo, então... Sabe, nos Estados Unidos, geralmente as pessoas se referem ao solo como sujeira. Se isso é sujeira, nós somos sacos de lixo, olá? Isso é solo, não é? A comida que comemos vem dele, e, no entanto, aqui estamos. A maioria das pessoas não entende isso, até que vocês enterrem. Um número incontável de pessoas que andaram neste planeta antes de você e de mim, onde elas estão? Elas são todas solo superficial. Todas elas enriquecem o solo. Estamos nos beneficiando disso. Se não enriquecermos o solo, as gerações futuras não se beneficiarão disso. E é isso que estamos falando é muito vivo. Assim, neste país e em muitas nações, em muitas culturas, as pessoas sempre se referem ao solo como mãe. Dizemos Tai Manu, ainda hoje, a maioria dos agricultores não entra em suas terras sem se curvar, porque a reconhecem como uma força viva. Porque está vivo, é por isso que nutre a vida.